Boa tarde pessoal, é, quero agradecer a audiência de vocês, agradecer aí a participação nesse, mais nesse programa dessa entrevista, hoje recebendo aqui... Uma Figurinha carimbada aqui que é o, é o do Marx. Hoje ele não vai estar tá falando de música, vai estar tá falando sobre a trajetória dele no karatê. E ele também convidou o Ed Carlos Teixeira, também lutador faixa preta. Também vai estar tá comentando um pouco sobre é, o esporte, né? O karatê, a importância do karatê, é, também de projetos que acontecem aqui na cidade. E eu quero passar aqui a, a, a bola para eles. Ah, não posso me esquecer das atletas Mirins aqui, né? Desculpa, é, uma é Lara, né? Lara. Lara. Luna. E Luna, certo? A, a, a, seguindo os caminhos igual o seu, sim, né? Sim, sim. Começou pequeno, né? Uma boa tarde a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço cedido aí pelo Diário de Suzano. E, e assim, é, a minha vida sempre foi muito voltada para essas duas coisas, para o esporte para a música, né? Uhum. E eu atuo, né? Assim, trabalho com, com educação física, né? Sou formado em educação física. E, e atuam na escola também com as lutas, né? E a gente percebe o quanto que o esporte faz a diferença na vida das crianças, né? O Ed está voltando a lutar agora, né, Ed? Isso, boa tarde a todos. É, tô retornando agora, depois de muitos anos parado, né? Uhum. É, aí eu, nós viemos na mesma escola de formação, né, de Karatê, quando eu decidi voltar a treinar, quando apareceu lá o nome da associação, é, foi a primeira que eu decidi procurar para voltar, por conta da credibilidade né, que eles têm lá, né? Uhum. É um prazer imenso estar aqui do lado dessa fera aqui, ó. É a Fal Falcões? É o nome? A gente começou na Falcões do Karatê, que Entendi. é uma escola de Karatê bem tradicional daqui de Suzano, né? Uhum. Já há muitos anos né que eles fazem o um trabalho aqui na cidade e representam né Suzano em todo o estado e também no Brasil. A gente começou a treinar Sim. lá junto com o sensei Ederson, né? Ederson. O Ederson, uhum. ele foi várias vezes campeão, né? É, e ele mora atualmente em Mogi das Cruzes, né? E ele formou a própria equipe dele, que se chama Rio Rio Ryukai. E essa equipe é a equipe que nós fazemos parte hoje em dia, uhum. né? Porque a gente também mudou para Suzano, a gente tá resi residindo... Quer dizer, ele o Ed mora em Suzano, né? Mas eu tô morando em Mogi, trabalho em Suzano... E aí, por conta da, da, da facilidade, do, do local, do acesso, eu voltei a treinar lá. Também já conheci o trabalho do Sensei Ederson há muito tempo, né? E a gente acabou meio que se reencontrando lá, uhum. né? Somos os três que viemos do mesmo da mesma academia e hoje hoje em dia fazemos parte do mesmo time lá em Mogi das Cruzes. É, né? E como que começou esse essa trajetória no Karatê aqui? Foi em Suzano, né? Como Sim. vocês acabaram de falar. O que despertou para vocês iniciarem na, nas artes marciais? Você quer falar primeiro? É, bom, no meu caso, eu ainda quando criança, 8 para 9 anos de idade, é, naquela época eu não tinha muita atividade para as crianças, né? Hoje em dia tem internet aí, hoje em dia as crianças ficam mais presas à internet, né? Hum. Na, naquela época a gente ficava na rua brincando, né? Não era tão perigoso igual é igual hoje em dia, né? E na região, né? Onde eu moro, a Academia a Falcões ficava próxima à minha residência. E era muito famosa a academia, né? Então toda criança tinha um sonho de treinar karatê na, na academia lá, né? E eu como criança, na época, me interessei, procurei a, a academia e comecei a treinar com 8, 9 anos de idade, né? É, treinei até lá meus 15, 16, acho 17 anos. Por conta de alguns motivos tive que parar de treinar, né? Umas lesões também, questões também profissionais. Fiquei um bom tempo parado. Quando eu treinava também, eu competia bastante. A academia. academia era bem tradicional, né, na, nas, ainda é tradicional né, nas competições a nível municipal, estadual, nacional também. Né. Parei por um tempo, quando decidi voltar, procurando a academia para tentar voltar, se adequar, se adequar aos meus horários né, por conta do, do, do serviço, Achei a, o Sensei Ederson, Sensei Eduardo, uhum. na, na Rio Caio e falei, opa, esses caras aqui é fera, <risos> para lá que eu vou. E tu aí iniciando o projeto uhum. junto com eles. Nesse, aí, né? per, nesse período foi, foi quanto tempo? Que você parou e voltou? Fiquei a... parado acho que uns 17 anos, vamos dizer 17 assim. Anos. É, 17 anos. anos. Então tô voltando agora, intenção também voltar a competir também. Uhum. Eu acho que a associação eu vou estar bem, bem assessorado nessa parte. Bacana. Eu comecei em 1999, né? Sabe eu exatamente o pensei... a... ano. <risos> lembro o ano, né? Marcou, sempre... né? Mar... E eu sim. de candidato, cara. Eu eu super. sempre cara. gostei de, de lutas, né? Desde a... os filmes, né? Desenhos e tal. E eu lembro que uma vez meu pai me perguntou, assim... Viu que eu tava, assim, muito é, ocioso em casa, né? E ele falou assim, ó... Oh, você quer fazer algum esporte? E ele, ele me incentivou. Ele falou assim, o que você gosta de fazer? Ele não sugeriu. Faz futebol, faz aquilo? Uhum. E aí eu falei, ó, eu gostaria de fazer um, uma modalidade de luta e tal, né? E aí eu comecei na morada do Sol, que era em Poá, mas era os, a mesma equipe. A ah, mesma tá. equipe. Eram os mesmos professores, né? sem ser Aninha e ser João. E aí de lá a gente depois mudou pra Suzano e tal, e continuamos treinando em Suzano com a equipe, né? E aí eu cheguei a disputar alguns, alguns campeonatos importantes, né? Campeonato Brasileiro... Aí eu fui campeão algumas vezes pela Federação Paulista de Karatê, algumas vezes também pela Interestilos, né? Que são as duas é, federações principais aqui em São Paulo, né? A FPKI uhum. e a FPK, né? A FPKI é a Interestilos, né? E aí eu fui campeão algumas vezes, fiz parte de, da equipe de Suzano, né? Uhum. Se não me falha a memória, em 2005 a gente disputou jogos regionais, jogos abertos, né? 2005? É, em 2005 disputamos jogos regionais, jogos abertos, né? É, depois, em 2011, com o Sensei Ederson, o Since Ederson, né, que é o, o presidente da nossa equipe, ele era o presidente da, da equipe de Ferraz e uhum. a gente disputou jogos abertos. Aí nesses jogos abertos eu fui semifinalista, fiquei em quarto lugar. O quarto lugar na, nos jogos abertos regionais ele não ganha medalha, mas ele pontua, né? Tem uma pontuação Alta, e a equipe de Ferraz ficou em segundo lugar. Então, hum. a gente acabou contribuindo ali para a classificação da equipe, né? E aí também a mes mesma situação do, do, do Ed, né? Por conta aí, de situações da vida, é, emprego e, e estudos, né? Eu estudava em São Paulo. É, eu acabei parando por um tempo de, de treinar Karatê, mas nunca perdi o vínculo com o esporte, né? Até porque estudava, né? É, a faculdade relacionada a esportes, né? E aí tive que dar um tempo, depois fui voltando aos pouquinhos, pratiquei outras artes marciais, né? E voltei agora em 2017 a praticar karatê, né? E esse ano voltei a competir, voltamos Entendi. a competir com a equipe. Né? Chegar na parte das competições, mas eu queria Sim. perguntar, é uma, uma uma pergunta assim, não é nem, é que eu tenho curiosidade, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta. Uhum. Por que karatê, não o judô, por exemplo? Olha, no meu caso foi assim, foi um pouco de, de questão de... Jiu-jitsu também, né? Desculpa. Sim. Tem é. jiu-jitsu também. Quando eu comecei, que foi em 1999, essa academia que ficava um pouco mais próxima da minha casa, ela tinha duas modalidades. Tinha o judô e o karatê, só as duas, né? Eu acredito que naquela época o jiu-jitsu não era tão difundido como é hoje em dia. Muay Thai, é, é, Kung Fu, tinha menos, né? Tinha uhum, menos academia sim. com essas modalidades, né? E foi uma questão de oportunidade, nessa né? academia tinha o judô e o karatê. Aí eu pensei, poxa, quando criança eu já disputei o judô, eu acho uma, uma arte super interessante, tradicional, mas o meu negócio era mais soco, chute, uhum. uma arte mais dinâmica, né? Entendi. E aí eu acabei optando pelo karatê por conta disso, por conta, por conta desse dinamismo, né? Uhum. Das lutas e tal. Teve algum motivo, você, Ed? É, eu fui por conta. É, assim, eu morava próximo a. Já morava, perto do. Próximo a Falcões, né? E como ela, ela é uma academia muito tradicional, em, não só em São Paulo, pode dizer a nível nacional também, né? Uhum. Então tinha uma repercussão muito grande na época, né? E toda criança do bairro tinha o sonho de treinar na academia, né? Por conta da repercussão que tinha, né? Aparecia muito a, as reportagens na época do jornal impresso no, no DS. Cê, a a ah, é, foi Falcões, campeão, campeonato brasileiro, é. tal. Tá lá a foto de todo mundo lá de Suzano. Eu também queria estar tá naquela foto, é. Tanto é que eu procurei academia, comecei a treinar e também consegui, né? Sim. Conquistar alguns campeonatos também apareci no jornal também, igual todo mundo. Uhum. Né, então, foi mais por da repercussão na, na, na região, né? Uhum. E também é um esporte que eu não trocaria por outro, cara. É uma coisa que, que eu me encontrei, assim. Né? Sim. Acho que é, é, é paixão, né? No, uhum. Ah, você vai faz judô, jiu-jitsu? Não, acho que... Sim. É... É cada, cada luta tem suas particularidades é, e sim, ela sim. cativa cada um. Eu acredito Exato. que não tenha uma que seja superior à outra, sim, né? Sim, cada sim. um. Não, é, não, de longe, de né? Longe com, disso. com a sua. É, o jiu-jitsu é melhor para você lutar contra uma pessoa só imobilizar mobilizar e terminar com a luta. O karatê ele já é muito bom para lutar contra mais de um adversário, né? Uhum. E se tratando de defesa pessoal, então cada um com a sua cada um né? no seu E nicho, você né? se adapta melhor, né? De acordo com o seu perfil, com a sua personalidade, é um tipo de arte marcial. Mas uma coisa que o Ed falou e que eu acho que também interfere muito é a questão da proximidade com a sua casa. Porque no, tanto ah, no caso sim. dele quanto no meu interferiu. Por isso que eu acho que é muito importante é, projetos voltados ao esporte e às artes marciais que cheguem aos bairros, né? Sim. Porque é lá onde estão né, muitas crianças e, e que, que querem uma oportunidade muitas vezes não tem, né? Sim. Eu acho que é muito importante projetos sociais Até a próxima pergunta, você Sim. formado em educação física né? Dá, Já deu aulas aqui em Suzano Queria que você contasse dessa, dessa parte sua Que você uhum. deu, deu aulas E o Ed falou no, no, com as câmeras desligadas Que já deu aula também, né? Já, já também Mas foi mais para é, co, cobrir né? um, um, um buraco na, na agenda na época do Falcões né? cobrir um buraquinho, um buraco ali, né? mas foi bem pouco, né? Eu era mais voltado mesmo aos treinamentos, né? Uhum. Sim. E você, Bom, é, aqui, aqui em Suzano, tem em os projetos, Suzano. né queria que você falasse Sim. deles é, Eu já fui professor do SESI né, em 2011 E lá foi onde eu tive a primeira oportunidade de, de dar aula de Karatê é, Eu trabalhei também no, no Morato, Escola Morato, que era do professor Murilo na época E eu acabei herdando a turma dele, né, que ele saiu, acabei herdando a turma dele E lá era um projeto voluntário, que era daquele... É, escola da Família, né? Uhum. Então eu acabei dando aula lá, acho que durante uns dois Aqui anos... Aqui em Suzano, isso? Em Suzano, uhum. lá no, no Morato, né? Certo. Se eu não me engano, acho que é Vila Morinho o bairro. E desenvolvi ano passado também um, um trabalho na escola que eu atuo, que é o Caíque, né? Lá eu dava aulas né? como projeto né? da, da escola de Karatê para as crianças, né? E eu acho muito importante essa, essas oportunidades. Em Suzano, né, existe né? esse... Desde a época do, do, do, do sensei Ed, na minha, existe a nossa equipe da época, que era Falcões do Karatê. Eles também tinham projeto né, pra, de aulas gratuitas pela prefeitura. Né? Isso já faz décadas né? uhum. e continua até hoje. Né? É, não, não sei te dizer dias e horários que tem, mas eles continuam né, trabalhando no, lá no Paulo Portela. E se não me falha a memória, também no no ginásio do, do, Ses, do, do SESC, do bairro né? do, do SESC, uhum. né? Então, é, um, é uma, até uma oportunidade para quem quer praticar uma arte marcial, né? Buscar a, se informar lá na Secretaria de Esportes, porque tem as aulas gratuitas, né? De Karatê e outras modalidades, Sim. seja artes marciais ou seja outros esportes, né? Porque a criança, é, praticando esporte, a criança é criança fora da rua, né? Fora de, de drogas, de, de crime, né? Então... A, a função social é muito importante, E né? você é concursado, você é concursado aqui, Sim, né? Sim, sou professor efetivo aqui em Suzano desde 2011 também. Desde 2011. Desde 2011. E e sempre deu aula... Não, você é formado, então você dava aula também de outras coisas, de educação Sim. física em geral, né? É, a educação física, ela tem alguns, alguns pilares, né? Então, dentro da educação física, a gente precisa trabalhar, né? No, no currículo da educação física. É, esportes, jogos, brincadeiras e uma das... Um desses pilares é a, a modalidade de lutas, né? Uhum. Nem todo professor de educação física tem uma formação em artes marciais, mas, por exemplo, um braço de ferro, uma uma atividade como, por exemplo, cabo de guerra, é considerado também uma atividade de luta, né? Ah, então, eu procuro isso. trabalhar com eles, né? Um pouquinho também o karatê, o boxe. E um pouco também essas brincadeiras que são relacionadas a lutas, né? Hum, bacana. A gente vai chamar um intervalo, então, bem rápido, pessoal. A gente já volta aqui para continuar com a nossa entrevista. Agora eles vão falar um pouco da academia, da... Deixa eu pegar aqui a medalha aqui para mostrar. É. Medalha aqui que o... O, o Du conquistou aí no, no torneio. Que torneio que é esse aqui? É o esse daqui Zonal... O Zonal Sul-Sudeste. Ah, tá né? certo. Foi disputado no mês passado, né? Bacana. A gente vai falar, então, mais disso daqui a pouco... Rapidinho o intervalo, pessoal. O que você compra com 5 reais? Nem um pacote de arroz. Nem um litro de amaciante. E você, o que compra com 5 reais? Eu comprei o Hipercap dessa semana e eu posso ganhar o Ticross mais 35 mil reais. CARNEL PUBO! No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, um Ticross mais 35 mil reais e Volta... <risos> <Oita>. Voltamos para o <risos> segundo bloco aqui do nossa... da nossa entrevista. É, lembrando vocês, recebemos aqui o... os lutadores do Marx e também Ed Carlos Teixeira. É, quero comentar agora com vocês um pouco do... Do... do torneio, né? Que eu mostrei aqui a medalha antes do nosso intervalo. Medalha aqui que o Du conquistou e é um... O Ed tá, tá retomando aí pra conquistar medalhas né? também, né? Tentando voltar aí na, as competições, né? Tá conversando com você esses seis dias aí que a minha intenção é essa. Voltar a uhum. treinar firme e pegar na... Conquistar os campeonatos aí, né? Uhum. A gente tá tentando puxar ele. <risos> Daqui a pouco ele... Tá pegando pesado. Né? Lá, na, lá, <risos> lá na academia você é, é, treina, né? Você, Sim. É, e luta também, então você compete você comentou também comigo que você é juiz também, lá no, também, nas competições. Também, Então, nesse nesse ano, né, de 2022, a, a equipe voltou a, aos campeonatos, né? A gente está federado pela Federação Paulista de Karate Interestilos, né, nesse ano. E, e assim, surgiu a oportunidade, muito por incentivo do, do nosso sensei, né, do, do Edson. Não nosso sensei, ele era nosso colega de treino, uhum. né? A gente se formou junto pelos mesmos... Pelos meus 106 meus professores, né? Mas ele, ele me incentivou muito, porque ele é árbitro há muito tempo, né? E ele falou assim, ó, ah, porque você não começa a arbitrar? Eu fiz um, alguns cursos tal. E aí, digamos que hoje em dia eu tenho uma função tripla na equipe, né? Eu assumi as aulas né? durante a semana, porque o sensei Ederson agora, ele está num projeto social da Prefeitura de São Paulo, que é o projeto Lutar e Vencer. E ele leva, o, ele dá aula de Karatê nos bairros é, mais carentes, mais afastados, né? E aí, por conta desse projeto, que ele fica lá o dia inteiro, acho que ele dá aula das 9 às nove, das nove da manhã às nove da noite. E aí eu assumi as turmas dele, né? Então, quando eu vou competir, eu, eu vou como atleta, né? No Karatê você compete no Katá e no Kumite. Você pode escolher, você pode ir em um dos dois ou você pode competir nas duas modalidades. Então, eu tô competindo nas duas modalidades, tô como responsável técnico pelos alunos, né? Uhum. E também como árbitro. Então, uma função tripla, é bacana, praticamente puxar, quatro bacana. funções. Puxar. É <risos> puxado. No outro dia você tá morto, né? Mas está sendo bem legal. A equipe está crescendo, né? E, e o pessoal está trazendo algumas... Já está trazendo algumas medalhas, né? O, o Henry já conseguiu dois bronzes. Acho que ele foi terceiro lugar no Campeonato Paulista. Bacana. É, o Matheus também Mateus, ganhou, ganhou duas vezes já. Acho que ele, segundo e terceiro lugar. Lá em Mogi e, fica onde a academia? Ali fica na... É, se eu não me engano, é Inocêncio Nunes Siqueira, o nome da rua. Uhum. Fica bem no centro ali, né? É uma, é uma academia de Kung Fu, que chama ou Três, mas eles têm várias modalidades, né? Uhum. Tem o Kung Fu, tem o Karatê, tem o Muay Thai, né? E a gente tá, dando, tá, tá fazendo as aulas lá de terça e quinta, né? Terça e quinta tem dois horários, das 7 às 8 e das 8 às 9, né? Legal. E aí eu consegui conquistar esse, esse bronze no uhum. Zonal Sul-Sudeste, né, que era uma competição, é um mini brasileiro, né, Ele é uma competição que reúne sete estados, né, o, todos os estados do Sul, todos do Sudeste, no ah, um campeonato só. e você, só pô, conquistou conseguir... a, o bronze? Pô. Sim, sim, eu, eu tava até meio preocupado porque eu sofri uma lesão no ano passado, do, dos ligamentos, né, e esse ano tava aí fazendo fisioterapia e tal, na hora H consegui é, conquistar o bronze, né. E a galera tá aí, minha filha também é lá. É, isso que eu ia perguntar agora, tá né? participando, né? Ela é a mais velha, né? Ela é a mais velha. A categoria dela tá muito cheia, tem 22, 25 crianças, né? E só 3, 4, tá Tem idade mínima pra começar? Então, lá no, não digo assim, você diz com relação aos campeonatos ou sobre começar a prática? Começar a prática. É recomendado que seja tenha pelo menos uns 4, 5 anos, né? Uhum. E de 4 a 6 anos é, é o ideal para você iniciar Nos campeonatos a categoria menor é de 5, cinco, 6 cinco, anos 5, 6 anos 5, 6 anos uhum. né? Entendi E a sua filha, ela, mas ela tá só no, nos treinos ainda, né? Claro. Não, ela já tá nos, já campeonatos, tá nos campeonatos Já está nos campeonatos também? Já tá nos campeonatos Já bateu na trave ali umas, na <risos> uma vez, né? Tá quase conseguindo a medalha É que a categoria dela tá é bem, bem disputada uhum. no, no último acho que foram 22 competidoras na mesma categoria, né? Então, e a, tá a Luna. A Luna, ela tá, tá pegando tá. coragem a ela, ela. Ela vai junto, né? ela acompanha uhum. a gente, né? Digamos que elas começaram no, no tatame, né? Uhum. Elas cresceram no tatame ali, né? Então, as duas. Sempre foi uma coisa muito normal pra elas lutas, tá? elas treinam. A Lara começou a competir esse ano, a Luna tá, tá querendo. Eu acho que. Eu, eu esse ano o ano que vem ela já começa também eu queria perguntar para vocês a importância também da, das artes marciais ah, para além também da defesa pessoal né a, a, muita gente fala em disciplina também né que uhum. as artes marciais ajudam muito nisso né? eu queria que vocês comentassem um pouco sim é, você falou tudo né defesa pessoal né o karatê mesmo é, algumas pessoas até confundem né falar não karatê a pessoa vai ficar agressiva vai sair em todo mundo não, mas é justamente ao contrário né o caráter é para você se defender, na verdade, né? É, a gente tem um, um, um ensinamento, tem uma, temos uma doutrina, né? Que, que nos leva a isso, né? A desenvolver essa, essa prática. Temos é, ensinamentos, temos regras, temos disciplinas, justamente para nos defender. E a prática nos possibilita isso, né? Uhum. A desenvolver técnicas para nos defender. É não para atacar, sim é para se defender. Uhum. É importante para criança, para mulher, para adulto, para homem, para idoso, para todo mundo. Então, cabe todo mundo na modalidade. Bacana. É. É, eu diria assim, o, o karate, ele, tem, é, ele, ele tem três partes importantes. Né? Uma se chama Kihon, que são os fundamentos. O segundo é o Katá, que é, o, é aquela apresentação parece uma coreografia, mas é uma simulação de uma luta contra vários oponentes. Uhum. Quando o karatê surgiu, só tinha o treino de Katá. Só que aí, com o tempo, foi desenvolvendo né as lutas. E tem a terceira parte, que é a luta propriamente dita, que é o comitê. Né? Uhum. E o catá, que é essa simulação de luta, né, essa, essa coreografia, entre aspas, todos os katás, eles começam com um movimento de defesa. Ou seja, Entendi. a filosofia do catá, sempre fala isso, você nunca começa atacando, você começa defendendo. Apesar do, do Cobra Kai, né? Falar <risos> ataque primeiro e tal, né? É, mas a gente sabe que ali é muito, muita ficção, né? Uhum. Mas a filosofia do Karatela ela fala primeiro você defende, depois você ataca. Sim. Né? E ela tem... Que eu, eu gosto de bater bastante nessa tecla da, da questão é, da disciplina de... Sim. Por exemplo, o aluno passa a estudar melhor, passa uhum. a se organizar Sim. melhor. Eu sou prova viva disso, né? Comecei quando... É... <risos> Quando criança, né, 8 para 9 anos de idade, e o meu desempenho na escola melhorou bastante, porque você desenvolve muito a concentração, uhum. concentração disciplina, respeito. Né, e o caráter ele, ele prega muito isso, né, o respeito, disciplina. Uhum. Né, então, para a criança se desenvolver é muito importante. Uhum. É, tem uma coisa que às vezes as pessoas confundem com relação à defesa pessoal. É, às vezes, por exemplo, você é assaltado. Aí a pessoa fala assim, nossa... Professor, mas você deixou levar a sua coisa, <risos> você não deu um soco no ladrão tal, né? Só que a defesa pessoal, isso eu explico muito para os alunos, né? Da, principalmente os da escola, quando a gente está é, trabalhando com alguma disciplina de luta, né? Eu falo assim, não, gente, a defesa pessoal é para você defender a sua vida, né? Então, por exemplo, se a pessoa vier te agredir, te matar, sei lá, e você vai usar o Karatê. Agora, se a pessoa vier te assaltar, você não vai defender o seu bem material. Se o uhum. um bem material, você compra outro. Aí o cara vem assim com a arma Passa aí. Você passa, deixa o cara embora, né? Então, o cara ele sempre evita o conflito, né? Sim, ele evita sim. o conflito, né? Uhum. Bacana. É, hoje lá tá com quantos é, alunos, atletas? É, tá entre 15 e 20 atletas. Uhum. Tem irmãos que treinam junto, aí às vezes um dá uma paradinha, outro volta, Entendi. né? Mas é entre 15 e 20 alunos lá. E eu queria coisas. perguntar também, eu fiquei com vergonha eu vou perguntar aqui, <risos> que é uma coisa que eu passei Uhum. De ter vergonha de começar a lutar porque eu não sabia lutar. Como uhum. que funciona esse tratamento dentro da academia, uhum. é, com aqueles iniciantes, uhum. como que é o... Sim, o, o pensamento do... a filosofia do Karatê, ela diz que você, mesmo sendo faixa preta, você sempre tem que ter aquela mente de iniciante, ou seja, você tem que estar tá sempre disposto a aprender. A gente nunca... Sabe nada, né? A gente nunca sabe tudo uhum. O pessoal sempre diz que Quando você chega na faixa preta é onde você começa A aprender, né? Uhum. Então, por já ter Essa filosofia, todo mundo Dentro da academia, né? É claro que às vezes Tem principalmente criança, adolescente Tem uns que são um pouquinho mais, mais rebeldes né? Mas no geral, né? Tem um ambiente de, de respeito, de disciplina E as pessoas têm a consciência de Peraí, a pessoa tá começando Mas um dia eu também já fui, já fui Faixa branca, né? O uhum. faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, né? Então, assim, eu particularmente, é, nessa equipe eu nunca tive nenhum problema, nunca vi nenhum problema de alguém desrespeitar o faixa é, menos graduado, né? Uhum. Por, justamente porque a, a disciplina, tá, a, a arte marcial tá muito envolvida nessa questão da disciplina, do respeito desses valores. Tem o Dojoku, né, que são as regras do Karate, que todo final de aula... A gente repete as regras do Karatê e fala hum, sobre isso, bacana. né? Conter o espírito de agressão, respeito acima de tudo, né? Uhum. Então, é, é, é tranquilo. Uma coisa leva a outra, né? E todo mundo é bem consciente. Bacana. A gente está caminhando para o final. Uhum. Queria deixar para vocês falarem mais alguma coisa a respeito do Karatê que vocês, que eu não perguntei que vocês queiram falar. Bom, eu vou tocar num ponto é, até para fazer com que o Karatê da nossa região, é, principalmente, cresça, né? Eu acho que, de repente, falta até um pouco de incentivo por parte de patrocínio, né? Porque, assim, é, a região tem muitos bons atletas, né? E, às vezes, nós deixamos de participar de competições fora do estado, até fora do país mesmo, por, por, por conta de falta de incentivo né financeiro. Uhum. né é, Acho que não só o cara, acho que outras muitas modalidades barram nisso, né? Uhum. Ainda mais agora no, no mundo, como a gente está vivendo na, na atual situação para buscar recursos, tá tudo muito difícil. Então, a nossa luta diária é essa, né? Tentar buscar recursos para poder manter uma qualidade boa nos treinamentos, para que o atleta tenha condições para competir de igual para igual em outro estado ou até em outro país, né? Então, a nossa luta, eu creio que seja também essa, né? Entendi. É, é com, só pegando o gancho, né, que o, que o Ed comentou, é, as federações, né, elas têm campeonatos pelo Brasil inteiro, né? e também são filiadas a a, a a federações do mundo todo, né? Então, por exemplo, a, pela Interestilos né? E também pela FPK tem os campeonatos mundiais. Vai ter um mundial agora em julho também, né? Então, assim, parece que só não vão tantos atletas nesse campeonato mundial por conta do a questão da Covid. Tem alguma alguma relação dos brasileiros irem para os Estados Unidos, que é onde vai ser? Mas assim, eu já presenciei, né? Durante esse, esses nossos anos de atleta. É, muitas vezes, quando os atletas iam, por exemplo, disputar um campeonato brasileiro em outro estado, no Ceará, na Bahia, um campeonato mundial na Ucrânia, na Itália, né, Como, por exemplo, a, a filha do Sensei, os atletas tinham que buscar, é, alguns tinham pra, patrocínio, mais assim, de, de empresas e tal, mas a maioria era com recurso próprio, então, uhum. é puxado, né, para o atleta ter que investir, para a família do atleta ter que colocar a mão no bolso e investir, Realmente falta um pouco de, de incentivo. A gente vê que as coisas estão melhorando por conta sim, dos projetos sociais. É, a Interestilos está fazendo os campeonatos sem taxa de inscrição esse ano. né uhum. Você paga anuidade, mas não tem taxa do campeonato. Coisa que na nossa época não, não, tinha, tinha, né? não tinha. Todo campeonato tinha taxa tinha, de inscrição. Está melhorando, tá mas melhorando. ainda precisa de mais incentivo ao é. esporte. É na minha época, quando eu fui o, o brasileiro em Maceió, eu tinha um patrocínio pequeno, né, de uma rede de farmácia Sim. aqui de Suzano, que me custeou uma passagem de ônibus. <risos> para Maceió, Foi, foram dois dias, duas noites, dois dias dentro de um ônibus. Uhum. Aí você chega lá assim que tá em plenas condições de competir. tá então é muito difícil. É. Eu consegui, consegui por sua da, conta, da, né? minha, Então isso. É. Meus pais bancaram na época, né, minha, minha hospedagem, alimentação e a rede de farmácia bancou a, a, a passagem. Ainda consegui o um terceiro lugar lá no Campeonato Brasileiro e tal. Uhum. Mas se estivesse em condições melhores, eu acho que teria condições de ter outro resultado, né? Na, na Sim, classificação geral. até melhor. É. Né? E fica também o nosso convite, né? Para quem Sim. quiser conhecer lá o nosso trabalho em Mogi das Cruzes, Sim. né? Sim. É, Academia Rio Cai. Jogar no Google, acho. Acho, ele tem, Google, tem uma avaliação legal. É, o Rio é. Cai, como se escreve o Rio? É. Rio, né? Como se fosse dragão. Ah, tá. Né? E o, o Cai seria o, o local, né? O, tá. A casa, né? Uhum. Né, o Cotou, do jogo é, Quando eu decidi voltar a treinar, eu procurei no Sim. Facebook, inclusive. Aí é. né? eu vi que o Sensei era o Edder, que eu já conhecia, né? Nós, nós éramos na, na mesma escola, né? Falei, Opa, o Edder é fera. Uhum. Sensei Eduardo também, falei, Pô, é pra cá que eu vou. <risos> Mas foi pelo Facebook, achei fácil, inclusive. É, tem um tempinho ainda, Isabela. Só falar rapidão, convidar do, do show que vai ter em agosto, né? A gente vai, vai ter um show aqui de rock, 10 bandas aqui em agosto. O DS vai convidar de novo os organizadores para vir aqui fazer uma entrevista quando for chegar perto da, da data, mas deixar já o recado, né? Quero sim, comentar sim. também, a sua banda vai tocar lá. Uhum. Então, é, esse evento ele foi idealizado pelo Jefferson Emílio, que é o vocalista da banda Revogan, E ele me convidou, convidou outras bandas e tal. E ele vai fazer uma coisa bem, um evento bem ousado, bem grande. E são de 10 a 12 bandas que vão participar desse evento. Serão duas bandas simultâneas, né? dois palcos. Ah, e esse evento vai acontecer lá na Casa Branca, em Suzano, né? Uhum. E é justamente, né, o, o intuito desse evento é mostrar a quantidade de bandas de rock que tem em Suzano. Uhum. Né? O que precisa é um pouco mais de espaço, né? E um pouco mais de incentivo para que a gente tenha espaço, né? Porque banda e músico é igual esporte, né? <risos> Atleta bom, atleta campeão, brasileiro, mundial, aqui em Suzano tem um monte. Bandas também de rock tem um monte, não só de rock, de outros gêneros também. O que falta um pouco é incentivo. Então, já que como a gente não está tendo tanto incentivo, a ideia é e a gente mesmo. Tá né? certo. Bom, beleza pessoal, quero agradecer aí a, a audiência de vocês, mais um DS Entrevista aí se encerrando, agradecer aí a Nair Bassi, que sempre está participando aqui, a Nair desejou uma boa noite para a gente. Ela sempre Beijo participa, que sempre, sempre manda Beijo, mensagem, Naí. sempre está assistindo a gente aqui. <risos> é, e agradecer a todo mundo também que vai assistir depois. A entrevista vai ficar disponível no portal do, do Diário de Suzano e também nas redes sociais. Agradecer aqui a participação também do Ed e Dudu, companheiros aí da casa. aí. Quando tiver também outros torneios, outras é, iniciativas Sim. aí, pode também estar tá entrando aí que a gente faz a entrevista ao vivo aqui de novo. Legal. Obrigado é, pela oportunidade. Novamente agradecer a audiência de vocês, pessoal, e até segunda-feira aí com mais um dessa Entrevista.